Eu sei que muita gente quando ouve o nome Rússia, a primeira coisa que vem em mente é neve, frio, frio constante, mas deixa-me dizer que não, nem sempre é assim. Como podem ver hoje, é um dia muito, mas muito ensolarado, muito sol mesmo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o verão aqui na Rússia, pois é, o verão. Esse tempo que faz mesmo muito calor, mas muito calor Eu até penso que estou em Angola Vamos para o vídeo E então pessoal, conforme eu estava a dizer No vídeo de hoje eu queria vos mostrar um pouquinho como é que é o verão aqui na Rússia O sol que faz então, eu vou caminhar um pouquinho aqui com vocês, eu vou mostrar como é que uh, é o verão aqui no campus UDN, nesse caso, no campus da Universidade uh, dos Povos, né? Racistische que de narada que é a Universidade dos Povos, que é a Universidade onde eu estudo. Então, eu queria vos um pouquinho aqui, mais, o sol é demais, o calor é difícil, tipo, é mesmo muito calor, eu penso que estou em Angola, eu realmente, pronto. Aqui na Rússia não faz tanto calor quanto em Angola, mas aqui faz calor, muito, mas muito, até pior que em Angola. Eu quando chego aqui, quando chego aqui, quando chego aqui vejo essa água toda aqui, essas cenas todas, só me dá vontade de, poxa, de tocar na água, de, de mergulhar. Tá, então, realmente é, é mesmo muito calor. Para aquelas pessoas todas que pensaram que na Rússia é só frio, é só neve constante. Tem sempre, sempre pessoas que me perguntam, mas como é que é aí o frio? Até nesse tempo de verão, tipo, perguntam frio, frio. Bem, está muito calor agora. Para essas pessoas que talvez vão assistir esse vídeo nesse momento Está muito calor Muito mesmo E... bem Acho que o tempo de frio só vai começar em dezembro O tempo de frio só vai começar em dezembro Nesse caso vai cair neve talvez Nesse caso, frio, aquele frio mesmo que entra nos ossos <risos> Conforme dizem muita gente Acho que só vai começar em dezembro Então... Por enquanto é só claro. Podem ver, estou aqui com uma camisa aqui, uma Havaiana e tudo mais a cena aí para ver se consigo calor então é basicamente isso pessoal então vou me levar aqui vou mostrar mais um pouquinho do campus universitário para vocês espero que curtam porque aqui está muito calor já não estou aguentar então daqui a pouco vou ter que me jogar aí vou nadar e vão vir me dar multa na michotão só da universidade porque acho que é proibido, nunca vi ninguém a, a mergulhar aí, então acho que é proibido, então para não acontecer isso, eu vou vos levar aqui, vou vos mostrar mais um pouquinho como é que é o, que, o campo universitário aqui, porque tem muita, muitas áreas bonitas aqui, né? tem lá outros lados e tudo mais, então basicamente isso pessoal, estamos juntos e curta um pouquinho da paisagem aqui, da beleza e tudo mais, estamos junto. Sky gazing far.